Todo mundo eu sou a Isa E hoje nós iremos falar sobre essa atualização do Covid Que veio assim, pá, do nada, né? Porque eles não postam nada em uma rede social, nunca E se postaram também, não vi, porque eu não sigo eu, eu vi as pessoas falando Tô atualizando agora aqui nesse celular No outro eu já atualizei, mas eu não mexi muito Vamos ver aqui o que eles falaram dessa versão 19.3 Encontra que final para o visual nossa nova loja de acessórios que? No meu último vídeo eu reclamei Sobre a loja de adereços que pff, desapareceu, né? Assim, sumiu no ar, né? As pessoas falaram assim: ai, olha que legal a loja de adereços. Morreu. E agora eles decidiram voltar com isso, assim, do nada, né? Eles nem avisaram, assim, meu. Né? Você agora pode explorar ainda mais sua atividade com todas as novidades. A tá? de animais de estimação a balões, de alinhas a espadas. Que era exatamente o que a loja de adereços fazia, né? Porém, agora eles estão falando que vai existir de verdade. Tranquilo, né? Vamos abrir. Não parece nada demais, a não ser por essa loja de acessórios que a gente tá louca pra ver. Não fala mais nada sobre mais nada, hein? Desconfiada dessa loja. Então, a primeira coisa que eu vou fazer ao abrir... O meu COVID é ir nas notícias de moda pra ver se eles estão falando um pouco mais sobre essa misteriosa loja de adereços. E não, eles nunca falam nada, né? Então, eu vou abrir aqui meu perfil, porque eu também... Olá, não, já tem um erro aqui de programação, já... Bem-vindo ao seu novo perfil. Opa, não tava falando isso nas lojas de atualização. Do nada tem um perfil novo? Não, tudo bem, né? Não sei o que tinha de errado naquele antigo perfil, mas vamos mudar. A cor que você vê aqui representa o seu nível. Se você faz parte do nível, porcentagem S. Mas ok, meu nível 31 dourado? Todos os prints que eu vi, o nível das pessoas era dourado? 2 milhões, sei o quê? nessa estação, beleza. Quer ver se você no seu futuro? Toque nesse botão em qualquer momento para ver se você no seu próximo nível de guarda-roupa. Por enquanto é isso. Se tiver dúvidas sobre os níveis, clique nessa joia. Que joia? Ué, eu cliquei e veio... Enfim, qual que é a primeira coisa que você pensa quando você vê um fundo monocromático atrás da sua foto de perfil? Vamos mudar esse fundo, né? Deve ser uma capa igual do Facebook, igual do Twitter, igual de todas as redes sociais, menos Instagram. Aí você vê nossa, meu Deus, qual que é a coisa mais intuitiva que você vai fazer? Clicar aqui, ó. Tem um lápis, né? Igual o YouTube. Ai, personalizar. Mude seu nome. Não sei se eles vão mudar isso em algum momento, mas tá muito nada a ver esse fundo. O que eu achei legal é, é essa coisa aqui no meio aparecer a casa de moda, que daí você clica e já vai direto pra casa de moda, mas de qualquer jeito tem um botão aqui embaixo que significa casa de moda. Mas uma coisa que eles também erram muito é eu clicar aqui Ai, como assim curtidas? Por que não aparecem meus visuais mais curtidos? Isso não é difícil de fazer. Ou amigos, por que não aparece quem é meu amigo? Aí você pensa Beleza, né? Atualizou essas coisas, agora cadê a loja de adereços? uma B aqui assim ó, cadê? dele? Que é sempre dele que aparece essas coisas, né? Tem nada aqui. Loja de acessórios. Não tem nada aqui também. Então, galera, esse trecho que vocês acabaram de ver, eu gravei no dia que saiu a atualização. E hoje, dia 10, saiu finalmente a loja de adereços oficial. Vocês lembram que eu ficava entrando aqui no Notícias de Moda e não tinha nada, né? Então, agora tem hoje que apareceu, como eu falei, eles não fizeram, né? Aquele marketing. Então, vamos ler aqui o que, que eles estão falando. Puff, agora você tem adereços. Todas aquelas vezes que você pensa que seria legal ter um par de adereços para combinar com um visual ou uma prancha de surf para um look de praia, a loja de adereços estará lá para ajudar. Agosto me disse isso também, né? E a gente tá o okay, quê? Em junho. Agosto do ano passado, tá, galera? Quem não era ativo no COVID essa época, tá aqui o vídeo. Oferecendo adereços comuns que ficarão para sempre disponíveis e adereços de tempo limitado e de a cada mês. A loja de adereços permite que você desde o final capture a essência o um visual. E o melhor de tudo é que eles são grátis. Que eles são grátis? Ah, eles ficaram com preguiça de colocar mais um sistema de economia e dinheiro e encantos e mais uma moeda dentro do jogo. Porque isso ia, ia dar uma confusão, já tem dois tipos, né? Temos feito uns experimentos no laboratório do COVID Fashion e não podemos esperar para mostrar você a nossa última invenção. E quando dizemos nossa, é claro que isso inclui você e nossos fashionistas. A loja de adereços é um projeto no qual trabalhamos juntos para realizar e aperfeiçoar. De verdade, né? Mas, pô, gente, quantos seis... 12. 10 meses, cara Pra realizar o bagulho Deve ter dado algum problema na programação Porque senão não ia demorar tanto tempo assim, sabe? Então vão ter alguns tutoriais rápidos pra você fazer Pra quem nunca viu, né? Pode aprender a mexer Então a gente vai vir aqui fazer No meu caso, eu já fiz tutorial no celular que eu tava muito ansiosa pra ver Eu não sei como é que fica pra quem tem o um clássico mas como o meu é moderno, eu não tenho aquela opção de escolher a cor da boneca. Então, sobrou um espacinho pra entrar a loja de adereços. Vamos ver como que tá no clássico. Ué, onde que eu troco a boneca? A cor dela? Gente! Ah, tá aqui em pele. Entendi. Voltando. O que acontece? Vai ter um tutorial pra você, mas caso você já queira ver agora... Aqui tem certos pontos que... São os lugares que você pode colocar adereços. Então, aqui eu posso colocar esses animais bem fofinhos. Aqui no meio você pode colocar um telefone, um microfone. Um... Também tem uma espada várias coisas aqui que eu acho elas muito legais, na verdade. E aqui também, que são as asas, que eu acho asas uma coisa muito legal, né? Vamos fazer aqui. Com certeza eu vou usar esse cetro gigante aqui e essa asa. Porém, a outra asa combina mais, né? Com esse cetro. É, fada não é. Coisa de anjo, né? Vam, vamos combinar. Nossa, agora colocar acessório de cabelo, asa e cetro vai ficar um negócio gigante, né? Vai ficar, assim, muita informação. Mas eu não tô entendendo. Onde que é o fim lucrativo dessa loja de adereço pra ele? Se é tudo grátis? É, muita informação mesmo. Ai, que lindo. Isso tá lindo demais. Eu adoro visuais assim, gente. Votem em visuais com cabelo colorido. Vamos mudar isso, gente. Tô falando sério. Eu achei que ficou lindo o meu look. Eu vou até maximizar ele aqui. E eu espero que eu receba uma nota boa. Enfim, gente, esse foi o vídeo dessas atualizações. E o vídeo dessa nova loja de adereços. Assistam o vídeo que eu fiz em agosto do ano passado e comparem. Eles mudaram algumas coisas e mantiveram outras. Tem menos locais para colocar acessórios nessa versão. Me falem o que vocês acharam aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com essa casa de moda. Tchau!